Pastor Juvenal. Pastor Juvenal, o senhor está indo para onde? Consultório aqui. Oh, ah, pertinho. Tudo bem, Faz. O senhor está indo para onde? Aqui, no, Não, aqui. aqui no, no, no consultório do Dr. Zé Carlos. É agora fazer uma consulta aí. E que hora que o senhor vai sair? É agora, é, é duas e meia a consulta dele. E que hora que ele vai embora? Quem vai levar ele? Não, nós vem de ônibus. Aí eu levo ele embora, eu fico esperando Mas aqui. Você fica? fica? Mas Mas é aqui o consultório ali, ó. do problema é espelho azul. Eu vou puxar um pouquinho pra frente, só pra liberar a é, coisa é, aqui. É, é. Aí, aí vocês passam aqui que eu levo vocês. Mas o senhor não vai me afastar pra trás por não, causa tá, do sol aí? Tá não, não. É, o sol é bom porque ele tá quente agora. Ele é duas e meia. Duas e meia. e meia. Então tá, eu vou ficar esperando vocês que eu quero levar vocês embora. Obrigado. Eu vou ficar guardando aqui. Aí o pastor Juvenal. É, eu até os 80, só eu trabalhava, fazia qualquer serviço. Porque é. lá na, na, Nós foi, moramos morarmos em Jardinápolis, lá há três anos. Aí o pastor Santana tinha comprado uma grande área lá para templo, né? 32 mil metros quadrados. Aí para fazer a murada tudo em volta antes de construir. Aí eu tava... abaixo. Mas... Eu falei, Pô, eu falei, matar. Né? Falei, eu vou trabalhar uns dois dias lá ajudando a mas... O Antônio era pastor de Jardinópolis, Antônio Carlos. Aí né, foi. Cheguei lá trabalhando. Né? Pastor Severino lá dele, Sertão, Sertãozinho, não me conhecia, nem né? também eu não conhecia ele também. Né? É. Aí... Ele ficou olhando para mim. O primeiro dia ele ficou olhando para mim. Foi o segundo dia ele. Pastor, desculpa eu perguntar. Qual é a idade do senhor? Eu falei, eu estou com 80. Ele, 80, ele assustou. <risos> <risos> ele tomou um soco. Ele falou, 80? É. <risos> o senhor trabalhava igual esses moços aí? O senhor vai passar dos 100, falou, Eu bem, essa profecia agora foi boa. <risos> vale. E o senhor está pertinho dos 100, né? 98, né? 98 anos. Eu completei em maio lá. Né? É uma benção de Deus. Quem vive essa idade. Eu não sentia nada depois que eu operei na vesícula, faz uns 8, 9 anos, sei lá. Eu estava morando lá no sítio Petrópolis, no apartamento. Aí. Pereira da vesícula, apareceu a pressão alta. Eu falei, oh, que negócio, eu não sabia. eu não senti isso nunca, né? Pressão alta. Estou dizendo na farmácia lá de frente e ele me diz. Tomando três comprimidos assim. O senhor tomando três comprimidos e a pressão está sempre alta. Né? Aí me tira e falou, oh, senhor, doutor Hélio Rubi, vai lá, eu, ah, eu cheguei lá, doutor Hélio Rubi olhou, o senhor falou, pode jogar fora, senhor. Eu vou, dar um, vou dar um pequenininho, só um só por dia. É. Eu pensei... E resolveu o problema. Ah, só um só. Cadê que a pressão subiu ainda? Acabou. Falei, mas que um médico, de um médico para outro tem uma diferença? É. Esse médico que eu tava... Ele nunca tinha pensões. Ele já desconfiou que eu tava com diabetes. Falei, vamos fazer um exame de sangue. Ela estava 349 já a diabetes. A está um pouquinho errado, já só diabético Vamos dar um remedinho para a diabetes. É. Aí, normalizou a diabetes, a pressão nunca mais subiu. E agora mesmo né, ele passou me disse, é, Sua pressão está boa. Graças a Deus. O então, pastor, hum? o senhor andou muito de bicicleta. Andei, muito. Hum. E... E pedalando, não era bicicleta de, não, de pedalando, marcha. Não. Pedalando, pedalando. Não tinha marcha, bicicleta uhum, não. Não tinha, não tinha nada, que marcha. É aquela Philips. É, a minha é a Calói. Calói? <risos> Boa. Bicia, Boa. Minha, minha, meu carro era Calói. Meu carro era Calói. É. E pastor, o pastor Juvenal foi pastor aqui em Franca, é. um dos pioneiros pioneiro do trabalho da Assembleia de Deus. Eu vim pra cá em 70. Em 70. Eu comecei do ano de 70. É, e eu cheguei aqui em 80. Ah, Em 80. Uh. É um é. tempo é. e o senhor marcou uma presença muito forte na Franca e região, né? Será que eu tava falido aqui quando eu cheguei aqui, misericórdia? Tem mais dez pastores de Santo André? É. Nenhum deles quis ir pra Franca. Pastor Juvenal, só que podia solucionar o problema de Franca. Que nenhum deles. Né? todo cada um tinha um... Ah, não, eu estou estudando outro. minha sala não tem minha. outro. É, meus filhos estão trabalhando, não posso dividir. É, cada um tinha um defeito. É. Agora eu, quando entrei em Vila Helena, eu, eu sou fundador da igreja de Mauá. Mauá. É, no ano 55. Eu e Maguá, chegava dois anos e pouco lá e andava de bicicleta no Pruga Pranha. Mas naquele morro precisava dar pé, de bicicleta não dava. Né? Aí? É. Você tem que apertar a mão desse senhor para você chegar aos senhor anos. Ah é? Coisa é. <risos> Aí, ó. É. Aí, aí, né? Aí, pastor, abençoe esse moço aí, ó. Aí, pastor Juvenal, 98 anos, é, tá da Assembleia de bem. Deus. Deus abençoe, o senhor. Obrigado. Para dar mais saúde, em no nome de Jesus. Eu tô precisando, só, já me sinto mais fraqueza é for... nas pernas. É. Ah, eu descobri um remédio agora. Ah, é? é? Tomar ovo de manhã, um médico, não sei de onde... Se tomar até cinco ovo da manhã, fraqueza não tem. Ah, eu, não, então. Faz uns oito dias que eu comecei, mas eu já senti uma diferença aqui. Ah, eu é? falei, Opa. Ai, uma coisa Oi! É, assina lá, pra mim. Ô pastor, aí ó. Ensina o pastor a assinar com o uhum. dedo. Vamos, Vamos pôr o dedinho aqui. Aí, ó. Dedão. Ah. Isso. Pera aí. Ensina. Licença, é. tá? Tá bem fraquinho Como que é seu nome? Andressa Andressa, uhum. você sabe quantos anos ele tem, né? Não 98 Ó, oh, tá bom, hein? Vai com o dedinho aqui, ó uhum. Em cima? Isso Pode Ei. apertar ah, Deixa eu... Aí. Eu vou pegar outra mufladinha ali, eu já volto, tá? Obrigado Obrigado. Aí, então o senhor trabalhou lá. lá? Aí eu andava, evangelizei, eu entrei lá, com, com, antes de completar sete meses, eu fiz o primeiro batismo lá, 22 pessoas. Santa Helena? É lá em Mauá, Mauá. quando eu fui para lá. Depois, quando eu cheguei em Santo André em 54, no comecinho de 54 eu cheguei em Santo André. Você falou, oh, eu vamos abrir trabalho aqui na fazenda junto e você vai ser é o primeiro. Aí, Aí comprou a, a casa lá, o salão na frente, a casa e o salão na frente. Eu fui lá, comecei lá. Eu, quando, antes de completar um ano já não estava cabendo mais, estava agendado e oh, De novo, né? De novo. Aí, ó. Aí, ó. Aí fica ativo, né? Ah, agora vai. Ah, agora. É. Aqui no cantinho. Você quer, né? Isso. Minha vista também não tá boa. Tá tudo ruim. Aí, agora é né? fogo. Coisa Tchau, boa. Obrigado. Aí, né? Aprendi, batemos lá. Tem uma represinha perto da, da estação. Tem água limpinha, beleza. Né? Eu fiz o primeiro batismo lá, 22. antes de completar o ano, eu batizei mais 22, 44 pessoas no primeiro ano. Onde que o senhor fez o primeiro batismo Sim. do ministério do senhor? O primeiro batismo que o senhor o fez, foi aonde? O primeiro batismo? É. Acho que foi em Getulina, se não me engano. Quando eu fui separado para e eu fui para pra... é, Getulina. Meu. Getulina. Bat... É, eu peguei a igreja lá com 100 membros. Dentro de um ano eu estava com 200 membros, gente linda. Eu, eu pregava. Aí a minha fama lá era pregador do ar livre. Não, não é. precisava é, microfone, não precisava nada, não. Minha voz atingia até quase 200 metros de distância. <risos> aí é, eu ia, aí uma, vê, Pompeia, Marília. Foi, foi, Marília preguei lá mais de um ano, só no ar livre. O pastor Marcelino falou, oh! quando ele foi Gentilino, falou, não, a igreja de Marília, eu só, né? tu precisa encher a igreja de Marília, você vai para Marília, lá não fiquei nem um ano em Gentilino. Você oh, é evangelista desse tipo porque eu nunca vi. Olha, pegou com 100 membros, já está com 200 membros, que Deus! Do céu. A bênção de Deus, eu, eu né? fez o primeiro batismo, o segundo batismo, aí foi fazendo batida. Né? Abri trabalho num lugar chamado Boa Esperança, eu tinha separado, eu fiz o casamento do irmão lá no com a, a Thalita, ela era exemplo da mocidade. Né? Eu separei ele para a da igreja, aí converteu lá o fazendeiro, lá que né, a, era o filho único, o pai dele tinha falecido, né, o, o Nilton, aí eu visitei lá, ele se entregou para Jesus, então foi lá culto. Falei, falei se, se você tiver alguma pessoa para trabalhar, tem, tem, na, tem duas casas desocupadas. Falei, tem? Vou, vou falar com o Moé, se ele quiser, certo? Falei, Opa, eu quero sim, eu preciso trabalhar, que não tem, não tem serviço. Falei, falei, tem, falei, tem a primeira casa desocupada e, eu, e a outra lá no meio, não sei. Falei, ah, eu quero então a primeira casa, ele sei. E começou, o diácono ele já começou a pregar. Com três ou quatro meses que ele tava lá, já estava com 30 e pouco. Falei, rapaz, você já agilizou quase metade da, <risos> da fazenda lá. O, o pastor? Era ele, é o, ele é o, o filho único. O filho. Já viu uma, coitada, já estava ali. É. O senhor vai para lá em casa? O senhor tem cadeira de roça? O senhor vai descer lá em casa tomar café com ele? Ué, esse negócio de café, a gente não insiste com os outros não, que eles aceitam, viu? não vou comprar negócio. Não, não, oh, ô oh, oh, oh, oh, irmã, deixa, deixa. Uh, Mas eu tenho que comprar, porque, é porque Ah, o então tá. tá Pode ficar na... em, em pastor? É. Aí o senhor começou o trabalho. Aí, aí o pastor Martirinho me levou pro marido Falei, falou, Vê, você vai só fazer dois domingos só... e aí você vai ser professor das irmãs na escola dominical. E, e domingo à tarde, todo domingo, você... Eu sei, aí quando eu tinha domingo, quando tinha conjunto, aí me, me acompanhava, né? O conjunto musical aí, é, já melhorava bem, né? Mas, mais uns, um, um ano e pouco, a igreja lotou. É, evangelista igual a pastor do não, não tem aqui de Quando lá em Santo André, nós éramos dez pastores. Eu, eu só, Aí eu tinha, eu tinha. Vila Helena foi o lugar que eu fiquei mais tempo lá, sete anos. Eu comecei com quatro membros lá. Né? Quando, quando eu fiquei lá, completando sete anos, eu estava com 300 trezentos membros lá. Né? Pastor... Constru, construiu o templo, inaugurou. Aí eu, deu um, lá na divisa de São Bernardo, onde que era um, um templo. Eu, não sei o que, que aconteceu lá que eu não, nem conheci nem o obreiro dela. Tá? E quase esvaziou a igreja. O pastor brasileiro, rapaz, é você, aqui não tem outro. É você, meu, que vai para de pele. Hum, bem. Cheguei lá. E não ficou nem 15 crentes. Eu comecei visitando os crentes. o pastor, hoje eles não dão muito valor à visitação, mas a visitação é muito importante, né? Isso, é. O ministério. Ah, aí eu comecei a fazer ali, visitando, né? Antes de que eu pé estava dois anos, dois anos e pouco lá. Não sei. É. Aí tinha, quando eu vi, um presbítero, ele mora aqui em Franca agora, ele era diácono meu lá. Ele falou, pastor, o senhor viu domingo? Tinha mais de 20 pessoas de pé que não tinha onde sentar. Falei. Que coisa boa, né? Mas a igreja aqui é bem alta, mano. Dá para fazer uma, uma galeria na frente para Dá para sentar mais de 60 pessoas na galeria. É. Aí quando o pastor de Franca chegando. É. É. É. É. Eu não posso continuar mais, não, o povo lá fechou a mão e não contribui mais. Eu tô passando necessidade. Papapá. Posso imaginar? Vou te dar uma igreja que você vai vir para cá. Oh. Vou dar um Aqui os pastores muita capacidade em letras, né? É. né? Tem um lá fazendo um direito. Né? Pastor, fez a reunião na segunda-feira, mencionou. Não, não pastor, eu, eu já estou no segundo ano, eu já não posso parar né? Estou, estou estudando. Aí, outro, ah, meus filhos estão tá trabalhando, outro, cada um. Ah, ama a minha saúde, não permite para E me deixou por último. Mas sempre tem um abençoado de Deus na igreja. Né? Um Davi para é, enfrentar o. Um... Era um presbítero, é. um hélio. É. Um hélio. Quando nós dobrou o joelho lá, Deus já mostrou para ele quem ia para frente. Era o pastor Juliano Aí ele passou nove. Passou nove, pelo amor de Deus, irmão. Não tem um para substituir. Ah, ele pediu até por misericórdia, ele não pode continuar lá mais. O é. velho dá licença, pastor. Foi não. O senhor esqueceu de um pastor aqui? Eu esqueci de quem, ele já estava todo. <risos> o pastor Juvenal falou O assim, senhor, eu esqueci, você está disposto, ele falou Aí eu tinha certeza, sabe por quê? Quando eu cheguei na Vila Escapelho, no Vila de São Bernardo, eu estava lá com os para apareceu uma personagem. Né? Você não vai dirigir mais igreja aqui em Franca, não, você vai para a cidade. Começou com o dedo assim, é. você vai com essa cidade, mas não sabia se, se era Franca, se, se era, era, Franca, era né? Minas Gerais, quando ai, Quando ele chegou lá, eu falei, ai, é essa cidade, é né? Franca, é eu que vou. O senhor recebeu. Eu pensei, ah, então tá bom, sexta-feira, então se preparem, sexta-feira nós né, já vamos pegar o ônibus lá no terminal, levar né, vamos amanhecer dia lá em Franca. Fiquei aí, tá bom. Naquele dia tinha falecido um senhor, pai do irmão João Teles. Não sei se o senhor conheceu ele, João Teles. Sim. Era de, lá dele. Ele era um dos, dos primeiros evangelhos da Assembleia de Deus aqui, Quem? né? Quem? Esse? Esse que tinha falecido? Não, não. Esse é... O pai dele achei não, não era negro. Ele, não era. O João Telly era novo convertido. Novo convertido. É. E o pai dele falou. Aí um, um, um filho dele, do, do pastor Domingo, porque a casa dele era pequena, e tinha lá na, na sede, tinha um quarto com duas, duas camas de sorteio. E ele pousava lá, eu, é. aí eu, eu, eu vim, também posei lá, porque tinha duas camas de sorteio, né ele falou, ô oh, pastor. Falei, você quer ir comigo lá no Jardim Paulista? Eu, você, aí foi. Aí foi lá, deu uma palavra para a família lá, né Aí foi, eu deitar quase meia-noite. Aquela mesma pessoa, rapaz, seu amigo. Falei, vou te mostrar o campo aqui. Aí, é, saiu andando comigo. Passei numa roça de milho, só tinha cana seca lá. Passei, a rua de noite, só tinha soqueira seca. Eu fui andando e falei: Escuta, parei, parei, parei, mas não tem lavoura aqui, não? Existe, ah, de fato, aqui não tem lavoura. Mas essa terra aqui é muito boa. Você vai cultivar essa terra aqui, aqui vai dar muito fruto. Ele fez bem assim? Aqui vai dar muito fruto. Outro dia eu falei para o seu ele eu não sou televisão, não sou de ter revelação. Nessa noite não Aí eu falei, e andou comigo? Que era só, só queira de, de arroz que tinha com eu fita com a venda, soqueira de cana, milho. Falei, era rapaz, aqui acho que só, só tem só que era, sei seca, você vai ter que fazer tudo. Falei, você acha que você tem? Aí, tá bom. Acho que minha presidência dia no dia 22 de março. Quando é que nasce na segunda-feira? Eu cheguei aqui com a amigosa no sábado. A segunda-feira eu marquei uma, uma reunião. Falei, eu quero uma reunião, com todos os diáconos aqui para a gente ver. Arnaldo Cândido era tesoureiro e secretário. Uhum. E tinha uma mesinha lá com duas gavetas uma gaveta da tesouraria, a outra da secretaria. Aí ele me deu os relatórios dos membros. O campo todo aqui. Tinha quase 300 membros, o campo todo, né? só, que, só que tinha mudado é. os treitos lá, quando acabou a barragem, tinha muitos membros lá, né? Sim. já tinha mudado bastante. Eu falei, pastor, mas acho que ainda acho que tem uns 200 aí, 200 também. Eu falei, eu o aqui, eu aí eu falei, não, eu quero saber o andamento da obra aqui, porque eu cheguei ontem, Aí chega levantou e falou, eu ah, me chão João Batista, sou diácono da igreja, eu dirijo uma, Luisa, uma lei, Luísa, a, Luisa, a viúva, ela pediu 10 cruzeiros para pagar a luz e a água da casa dela. O Leonardo pega 10 cruzeiros aí, dá para o João Batista quarta-feira sempre levar o amor e levar o dinheiro para ele. Não tem 10 cruzeiros, nem cinco. Tem dois meses da água vencida aqui da igreja, e a, a luz e a água. Dois meses vencidos. Já tá para cortar aqui. Só tinha aquela igreja na Antônio Bernardo, não tinha outra, hum, só é. aquela. Lá, lá na estação perto da Antônio ah. Bernardo. Falei, meu é, é, é, Deus, mas o que vocês estão fazendo aqui? Não um tem dez, três irmãs? Que vergonha! mas igreja com 200 membros para sustentar um pastor aí e ainda tem muito dinheiro para fazer muita coisa, né? Vocês não abrirem a mão, cooperar, eu sozinho não vou fazer nada não, vocês têm que me ajudar... Porque eu, eu trabalho para Jesus. aonde eu vou, eu sou só o trabalho para Jesus. Eu não trabalho para mim é trabalho para Jesus. Se você não me ajudar, eu não, sozinho não posso fazer nada. Quando foi na quarta-feira seguinte, Zé Matias chega lá com o dinheiro da luz e da água. Falou tão abençoado de Deus aqui. Zé Matias e irmão do... O pastor Zé Matias. É. Ele era irmão do Justino. Justiça. Já faleceram tudo. É. Justino faleceu, o, o Zé Matias, o aquele outro Messias. O pai dele faleceu, o Jerônimo, a mãe dele. Aí, eu sei que... Começou o trabalho. Quando pagou, quando, quando foi no outro mês já tinha dinheiro para pagar luz e água tipo, né? Porque o povo começou a contribuir, né? Porque... É, eles falam que a ovelha, quando ela é alimentada, ela produz a lã, o leite e a carne. É. É. Mas é. tem que alimentar a ovelha, né? É. Pastorear a ovelha. É. Aí eu fui lá em Ritiga último sábado do mês, aquele ele falou pra ó, pastor, Santa Ceia, na casa da viúva. A senhora não quer conhecer Ritinga. Eu falei, quero sim. Eu falei, você tem condição. Lá é até um carrinho aí velho, dá, dá pra negir. <risos> Acho que é um 29 lá, né? Fordinho de 29. Eu fui com ele. Tinha umas oito pessoas. menos, a Santa Ceia, né? Terminou. Outra cílio. A eu quero... Quero doar um terreno para a igreja. Falei, será que Jesus não vai ver a porta já? Era quase um quarteirão era dele. Falei, falou, mas que tamanho? Opa, pastor, eu podia doar mais, mas meus filhos não são crentes nem as minhas filhas. Se eu doar mais... Eu vou doar 14 por 8. Aqui na divisa... Na hora, 14 por 8. Vou fazer um templozinho de 10 de por 6. 60 metros, 60 metros dá pra... Acabei mais de 100 pessoas sentadas. É, é, Aí. Aí... Falei, não tá certo? Mas a irmã foi pouco para a irmã já faleceram é. todos os dois já faleceram. Falei, tá, pastor. Falei, então segunda-feira, vou vir de bicicleta aqui, nós vamos no cartório. Vamos no cartório e vamos desmembrar. Esses é 14 por 8 para a igreja. Eu falei: eu vou construir, mas é preciso estar com a firmeza. A firmeza construir. Eu já vi na segunda-feira, fui lá no cartório, eu já fui com a escritura e entreguei lá para o Falei: quantos irmãos podem me ajudar aqui? A primeira igreja que eu vou construir vai ser Restinga aqui. Estou lá no Mão nosso, o irmão dele, que era o Tac, todos os dois já faleceram. Aí o Tacílio, que já faleceu também, e quem era irmão, João Ribeiro, que tocava um violão. Ele está lá e se ele estiver vivo, está lá em Sacramento. Sacramento, ele foi para lá. Não sei se ele está vivo ainda, sei se ele está lá para o Sacramento. Aí, falou, eu... opa, já tem os irmãos aqui já podem me dar uma mãozinha aqui, aí os peitos. Já comecei lá, abrindo a brilha ali, sério, falei, os seus irmãos vão me ajudar, né? Então sobrando, né? Fez, não. Todo sábado e domingo, os irmãos lá que trabalhavam, né? Um, uns trabalhavam na pedreira, outros mas sábado e domingo estavam em fora. Metimos peitos. Né? Aí, levantei as paredes, tudo Reboquei tudo por dentro e fora. É. Resting não tem problema de pedra, né? Exatamente, é. tinha pedreira. A pedreira, né? Aí, reboquei, aí por fora tudo. Fiz um piso de vermelhão lá, com um Um piso de vermelhão. Fiz um pôrpitozinho corpito, um pequeno lá, lá. Aí, pintamos. Pintamos ela tudo por dentro, por fora, bonitinha, na frente, né os vidros, eu coloquei os vidros da igreja, tudo, ela coloquei Vamos lá, Irmã. Vamos com Deus. Convidei o pastor Magílio, ele falou, a primeira igreja, ele disse, Ixi, eu tô, tá, é faz muita coisa, não posso, você faz a Aí fiz a minha adoração. O, mas, irmão, o campo de Restinga. É, Restinga, mas que, como cresce, né? Como cresce é, o trabalho. Aquele João Ribeiro tocava um violão, estou contava. O, foi... o pastor Felipe, a esposa dele ah. ou ele, era de lá, não era? Pastor Felipe? Eles eram aí da Vila Nova. Da Vila que, Nova? É, daquela igreja do, do mundo, não sei. Não, o pastor Felipe, que ficou muito tempo no Portinari. Zé Felipe, é. quando eu vim para cá, ele era sorteiro. Ele era sorteiro? É, ele casou, ele tava na Ivana. Mano. Eles eram dessa igreja lá, Luz do Mundo. É. Aí eu visitei, visitei o pai dele lá, porque ele tava meio dentado, eu orei pro pai dele. José Felipe casou nessa época, e veio de para a igreja, ele veio, veio para assembleia. Ele veio pra assembleia, né? É, ele, ele, tá ele perguntando é, se ele era do campo de Ristinga. Tá é, não, não, ele era daqui, dessa igreja. Ele era aquele Vila Nova aqui. Vila Nova. O, o pastor aqui era o pastor Nércio, oh, O é. pastor Nércio foi embora para São Paulo, abandonou é. tudo e aí é. Aí Eu fui atrás, porque tinha lá na Vila Nova, a, a igrejinha dele, e fui atrás dele, lá onde ele morava, lá perto dele. Esqueci o nome dele. É, é, para ele me dar a escritura. Né? Aí ah, eu fui lá, peguei a escritura dele, né? Que estava com ele. Né? Era ele que só do nós para a igreja. E doou para a Assembleia de Deus. Ô pastor, o senhor lembra da casa Egínio Caleiro? Aqui? Do, no, não é do tempo do senhor, né? Eu não lembro. Aqui, ô oh, o É o que eu lembro bem O é vamos... Pasquino. O Pasquino, Pasquino. É, é da estação, né? É, o Pasquino era da estação. O único depósito que tinha naquela época era o Pasquino. É, da estação. É, né? Compraram todo o material. Para, para, para, para construir o tigres, nós compramos aqui em Franca, aqui. Lá não, não tinha depósito de material em Restinga? É. Levamos todo o material daqui. De Franca. Nós estamos passando aqui no centro, no centro de Franca. Pastor Juvenal, que tem uma história muito rica nessa cidade. E nós estamos registrando esse Onde que é? privilégio de Onde carregar... Onde é a farmácia, ali. Já comprou, ah, agora nós estamos comprou? indo. É. Nós estamos indo para. Tomar o um café. Ah, Aí, irmã Jonathan. Aí. É, nós estamos morando agora na rua. General, General Carneiro. General Carneiro é era... 399. É aquela rua da, da estação lá que o Desce os ônibus. Desce os ônibus. Nós vamos subir é paralela lá. na a, é galera e com aquela rua é. da igreja lá. De... Nós vamos subir lá. General Zório. Ela é paralela com a General Zélio. Do outro lado de cá é a general Tele, né? General Teles. Até a General Caneiro, general... aí a General Zório é aquela que sobe zona. Né? Aí a general Carneiro é que desce. Ah, tá filmando, né? Ah. É, qual tá pra mim, quem sou eu? Pastor? A praça, a praça de Franca É, aqui é a praça O senhor já fez muito ar livre aqui, não já, mas Aqui eu não Na eu Coxa Cursa aqui, né? Já fizemos ar livre aqui, bem é Já tivemos aqui ar livre O senhor fez muito ar livre lá naquela Na, na, na praça da, da Jussara, né? A Jussara fez ali Lá no, no, no, no início da, da Avenida Brasil, eu fiz a Livre lá também, lá no, no Paulista, lá pela lá, Livre. Eu fiz a Livre em diversos lugares. Aqui. Na Vila Nova, eu Vila. fiz a Livre, na Vila São Sebastião. Eu fiz, Ei, eu fiz a Livre em diversos lugares. Não, o senhor e o pastor Balsanufo foram os campeões é, de arte. É, o pastor Balsanufo um... é um ele, braço forte, né? É, seu parelho para presbítero da igreja, ele era o um escolhido também. É. <risos> A vida diz que tem muitos chamados e poucos escolhidos. Né? Aquele foi um que deixou uma história bonita, né? Ah, Balsanufo. O pastor Balsanufo, É irmã parecida. É. A família ajudava muito, né? Colaborava. É, Lá, lá no Brasilândia, quando eu vim para cá, eles tinham dado uma entradinha no, terren no, no, no, no, ter no primeiro terreno lá. Eu só tinha dado uma entradinha, eu tinha 18 prestações vencidas. Lá em São José da Bela Vista também deram uma entradinha. Estavam é. as, as prestações todas para pagar. Era 36 prestações. O pastor Juvenal Soares foi quem pagou tudo isso. Né? Pra, construir Vila São Sebastião, com o -se São José da Bela Vista, abrimos lá em Ribeirão Corrente, o prefeito do outro, nós construímos lá. O que ele fez aqui em cinco anos e de oito meses, eu não, foi Jesus quem fez. Jesus quem fez. Porque, porque ele já tinha aparecido, mim, você falou, você vai para essa cidade, era ele que ia fazer a obra aqui. É. É. Aquela Os, personagem. Usar é. o irmão como... Um instrumento. É, mas, irmão, é. na minha saída já tava tá pegando mil membros aqui. Só de dentro de Franca. Só dentro de Franca. Só tá mil membros. Quem, quem tinha pegado aqui no dia... Não tinha dez cruzeiros. É uma bênção de Deus. É. Olha, Santa Cruz eu fui visitar, lá tem um salãozinho da, na Avenida Santa Cruz. Zé Bernardo. Zé Bernardo? Agora eu vou virar porque... Eu fui lá, visitei ele, fazia uns três, dois meses que estava vindo. Cheguei lá no salãozinho, sete crentes. Então, aí passou mais uns dois meses, foi lá fazer outra visita, sete crentes. Aí, só sete crentes, uma vila nova dessa, tanta então casa nova. Quando foi na terceira vez, aí eu não aguentei. Falei, mas é melhor. Mas é irmão, aqui já faz anos, faz anos que só tem esses sete crentes. Falei, faz anos, irmão? Falei, tem a cabeça de jumento enterrada aí. <risos> Não é pra você desenterrar essa cabeça de mento aí, porque aqui vai, aqui, aqui vai converter muita gente, né? O Zé Bernardo pegou e foi embora. Eu eu, o Batalhufo morava lá mais perto, e eu que Eu falei, eu vou pôr o Batalhufo lá. Ele era estouradão, novo, né? Não ficou lá nem vinte dias. Là, não mim, não, pra... Lá não dá para mim, não. Pode pôr outro lá. Lá não dá para Falei, então, bom, você fica lá no Jardim Paulista, então, eu vou, vou ver quem é que vai Eu fiquei Aí deu me... Eu falei assim, irmão Benedito Damião era meu vice-presidente e morava lá. Né? Eu falei, falei uai, eu... quando eu ia para Santo André todo mês, na reunião do Brito, aqui quem ficava na frente era o Justino. Eu falei, vamos ver se o Benedito Damião, ele aceita, né? dirigir aqui na Santa Cruz, eu, eu vou deixar o Justina como meu vice presidente Aí eu falei com o Damião, Damião, irmão, tá certinho, é de Deus. É, você conheceu ele? Conheci. É muito medo. Muito é medo. É, é de eu nunca dirigi, uma eu tinha tanta vontade de dirigir uma congregação. Não. é de Deus. Falei, é? Acabou. Falei, então, Sábado nós né? vamos fazer um jejum e oração aí, tá? até a hora que dentro da Assembleia de Deus é que a sete Quatro, cinco. A dona Conceição, como é que chamava a esposa dele? É, é a Conceição. É, a Conceição. É Conceição. Aí. Ei! Eu, eu o irmão Benedito Daniel, eu fiz a reunião dele, pôs o irmão Benedito Cândido como tesoureiro, que eu tinha feito o casamento dele, né? Tinha separado ele para a Da primeira, né? Depois a Certo. Aí, né? É. Mas Deus abençoou de tal maneira, né? passou 15 dias, viu meu irmão lá da Rio Corona, Era João Osório. Fazia 9 anos que ele estava afastado da igreja. Aí, a esposa dele, médico lá de Ribeirão, falou, assim, ela, ela não tem mais 12 dias de vida. Ele desesperou. Ele falou, tem mais 12 dias. Aí ele veio atrás do pastor. Falou, se Jesus curar minha esposa, que eu vou era, voltar para a igreja. Se Jesus eu vou voltar para isso vou ganhar arma para Jesus. Aqui é a é da estação. É, agora Jesus colocou nós aqui, viu? Antes de chegar aqui, naquela tudo rua. Nós. A escada, casa. Casa. Tem uma escada. Só, só tem uma... Então, lá é tem 399. Escada. O senhor está morando pertinho da casa do Badi. É. é É esse portão branco aí. Na frente dessa mulher que está na porta. Ah sim. O senhor para aqui, ó. Aqui. Lá tem moto, lá tem muita é. moto. Aqui dá eu um vou outro. ter que. Não, eu vou ter que, que dar um jeito. Oi, eu posso estacionar aqui não, né? Pode. Não tem problema, não? Pode. Ela fechou é. já. Já fechou? Já. Ah, então foi providencial para a gente trazer o pastor, é. o pastor Juvenal aqui, né, pastor? <risos> Aí, ó. É. Eu estou muito feliz hoje. estacionar? Vou estacionar. Tudo bem? É. Oh, oh. Você tem que descer e apertar a mão desse senhor aqui para você chegar nos 100 anos. É. é. Acho que ela conhece a Sila. Conhece uma mora do lado? Ah, ela mora vi, do lado? Eu já viu gente, mas... Que Companheiro... Esposa, esposa oh. Você dá uma forcinha é? pra mim? Que é aquele é portão branco lá. Né? Pode deixar. Pode deixar Pode ir? Ó, oh, eu vou para frente. Eu vou estacionar aqui. Ó. Oh. Agora você me ajuda mais? Você pega o meu carrinho lá atrás? Carrinho é. de roda, fazendo um favor? Aqui atrás? É. Pastor, que uhum. coisa boa é a gente poder conversar e registrar essa história do senhor. Hoje é que dia? Primeiro? Primeiro de agosto. De 2019. 2019. O senhor esperava chegar essa data? Senhor? Eu não, não, não esperava de jeito nenhum dá de casa nós né, eram seis irmãos, o mais ruim era eu, infantil, eu é. era o mais ruim, doente, doente. É. é esse que Jesus. A senhora hoje. quiser, a irmã, se a quiser levar as coisas pra lá primeiro, aí ó, aí depois, depois a vem cá. Só não, não. não, espera aí, espera aí. Espera, esper, espera aí, é, tá. espera vai voltar. Aí né, é. eu falei, eu falei, poxa, mas Deus escolhe aquele que é o pior, é <risos> dele fazer, aí, olha, né, olha. Fazer. aqui ó, do lado de cá. Fazer o um ministro de igreja evangélica. É, só, é. só, eu, só eu que fui consagrado para ministro, né? Pastor. É. Meu, os meus irmãos só que, que chegou, que chegaram a ser presbítero, dois ou três, ser é presbíteros. Outro foi nem, nem presbítero, diácono. O, o, o outro está lá, nem diácono não é o é. E é, o senhor. Agora, é, eu coloco depois, espera um pouquinho. Aí. E, e, eu, e eu, Jesus me escolheu para ser ministro do evangelho. Esse senhor tem uma vida. Ô irmão, de... espera só um pouquinho aqui. Dirigi muitas igrejas e, e foi pastor presidente. Você foi pastor presidente? Aqui. Vai, vai. É. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Quer aqui. aqui, ó. Espera um pouquinho, pastor, que ela vai buscar o senhor. Eu vou, eu vou descer, porque o pastor está e eu vou registrar mais história com o pastor, pastor juvenal. Pastor juvenal tem 98 anos. Você tem quantos anos? Eu tenho 23. Você não é filho do, da neta da, não. da não. Não. Quanto é o seu nome? Felipe. Felipe. O, o pastor, nós é. vamos buscar o senhor aqui. A irmã Joana vai buscar o senhor. Espera um pouquinho só. Aí, e a gente vai caminhar um pouco lá. Nesse dia. O senhor venceu e chegou aos 98 anos, né pastor? 98 anos. Deixa eu só pegar um, uma, uma bateria aqui. 98 anos de muita vitalidade. Graças a Deus. Ela, ela vai buscar o senhor. Você fechou lá atrás? Não, vou fechar. fechar. O moço está ajudando a gente aqui. Espera um pouquinho que a irmã Jona vem cá e aí a gente vai... Você vai me ajudar ali um pouquinho, viu companheiro? Tá bom. Oi, é. irmã. Pra... Pronto, ó. Oh. Você busca o pastor? Você... Pode. Não, não. O moço, espera um pouquinho. É. Ele, ele é moço. Ele está fazendo uma coisa que está na história dele. Eu vou até colocar. Como que é seu nome? Felipe. Felipe. Felipe. Muito obrigado pela. Você foi muito gentil com a gente, viu? Eu Deus abençoe, viu? Eu... Eu... Eu... Eu... Eu... Eu... Aleluia. Mas vamos lá! Você quer que eu aparecer? Eu quero, ó. Oh.